O acúmulo de veículos nas ruas causa prejuízo, estresse, acidente e poluição, mas tende a piorar nos próximos anos caso não sejam adotados políticas mais eficientes. Para esse especialista em mobilidade urbana, o maior problema no trânsito não necessariamente está no excesso de veículos nas ruas, mas... É o condutor, é o motorista que não é empático, não respeita as regras de circulação e conduta e também não tem espírito de colaboração e principalmente não respeita, não respeita as normas de circulação e conduta. A boa notícia é que é possível melhorar. A primeira coisa seria a educação de trânsito, né? Com os motoristas que são muito, muito, assim, desleixados no termo de cumprir as regras. Aqui nessa ponte, por exemplo, quem nunca ficou parado no trânsito, tentando passar ou de um lado ou de outro. Mas e aí? Como resolver os problemas de trânsito? Aqui em nossas cidades. A gente vê também muito assim, aquela pressa, aquela correria do, do pessoal. Então, é um tranca o outro, o outro.. Então vamos né, tentar ter aquele respeito, né? Assim como eu vou ter o meu, meu tempo, meu, meu horário ali. Eu sei que o outro também tá precisando daquele tempo, daquele horário, e evita também, né, acidentes, né? Batida e enfim, né? Daí entra e fica se, se enfiando na frente da galera e tudo. E eu acho que é isso que ia que é dar uma diminuída. Tipo, se a galera respeitasse a é... O sentido da via para melhorar o trânsito tem que diminuir o fluxo. Para diminuir o fluxo, o estacionamento rotativo e tem que ter vagas já destinado nas ruas ajeitar mais vaga de carro ali, né? Mais uma, uma, um cantinho para o pessoal colocar a moto para ficar aquela bagunça de trânsito esparramado de moto para lá para cá e ocupando vagas de carro, né? Cara, daí eu também não concordo com isso aí, mas vai fazer o que né? Para você, o que precisa ser feito. Para melhorar o nosso trânsito, deixe suas sugestões e comentários em nossas redes sociais.